E nesse vídeo de hoje estamos aqui com o Isaac, porque ele tem uma decisão que vai ser concretizada hoje. Você quer falar um pouco, Isaac, o que o batismo significa para você? Morrer para esse mundo Sim. e nascer para Jesus. Jesus certa vez ele disse assim, Indo pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele falou que alguns sinais acompanhariam aqueles que creem. Falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios, beber o veneno e não sofrer nenhum dano. E você crê, então? Sim. Em Jesus? Você quer ser um, um seguidor dEle? Sim. Então a gente, como a igreja que foi colocada para ir a todas as nações, Ensinar tudo o que Jesus ordenou e batizar eles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem que cumprir com esse chamado, entendeu? Então quando você for batizado hoje, você não vai ter um vínculo com a igreja católica, nem com nenhuma igreja evangélica, nem com o mico, nem com essa casa, nem com essa piscina, com nenhuma dessas coisas. O seu vínculo vai ser com quem? É uma aliança com quem que você está fazendo? Deus. É uma aliança com Deus, entende? Então, por isso que é feito em nome dele, né? em nome Amém. de Jesus não é Amém. em nosso nome por isso que também não faria muita diferença quem te batizaria entendeu? por mais que queiram apagar isso da sua história essa ação vai ficar concretizada aqui e ainda vai ficar disponível no YouTube para todo mundo ver e aí quando a gente vinha vindo, eu ainda questionei você quer realmente ser batizado é isso que você quer você entende que não é pessoas talvez daqui um daqui um ano daqui a pouco você não esteja mais aqui em casa ou não esteja aqui nesse bairro. você entende que você pode mudar e aí ele, bom, eu vou estar com Deus? Eu vejo que é uma decisão dele com Deus, que foi Deus que colocou isso nele, né? Indo, discipulem, né? Batizando, ensinando a prestar atenção a tudo que eu ordenei para vocês. Para quem vai cumprir isso que Jesus falou, né? Então, vamos supor, se eu vou cumprir isso, faz parte eu ir, aquilo que está ao meu conhecer, ensinando tudo que Jesus me ordenou, né? Ensinando as pessoas a prestar atenção a tudo que Ele me ordenou. E é isso que você vai viver como seguidor dEle e é isso que você vai ensinar para as pessoas também. Vai compartilhar com elas, vai deixar disponível para elas. Existe um livro, Senhor, que foi o Teu grande amor, assim a minha sede, E o batismo ele marca um começo para vocês aqui Um começo de vida para você Só que ele não é uma coisa que vai terminar hoje O né? que Deus tem para você agora É que chamado para guardar pela promessa dele Promessa de um espírito que vem revestir com poder De um espírito que vai te capacitar com dons Dons para poder ajudar outras pessoas. E não dons para ser usados em benefício próprio. Dons para ser usados em amor. Entendeu? Então, e é o que é o chamado de batismo do Espírito Santo. Aguarda por essa promessa. Por isso que esse peixe mexe poder. Também é que, quando você foi entrar na piscina, eu levantei os olhos e eu vi a pomba lá. Né? E ela está lá ainda. Se você sabe, mas quando Jesus foi batizado veio uma pomba, né? O Espírito Santo veio em forma de pomba ali. O batismo de Jesus. Tudo é pra contar, né? Sobre o que Deus tinha sobre a sua vida. Todas as coisas ao contrário, que você até tentou fazer contra você. Nesse momento foi quebrado, porque você tinha chamado do Senhor, né? E. E Deus, te guardou até hoje. E Ele vai continuar te guardando, né? E que você. Daqui para frente tem um coração de perdão, um coração de perdoar, um coração de entender que, que as pessoas elas precisam conhecer a Deus. E muitas delas vão conhecer, muitas vidas vão ser mudadas através das suas mudanças. Nesses tempos de pandemia a gente tem ouvido muitos jovens que têm desejado tirar suas próprias vidas e acabar com a sua vida nesse mundo. Na verdade, eles não estão completamente errados, porque se a gente não consegue se encaixar nesse mundo, é porque talvez a gente não pertença realmente a ele. Então, hoje, cada um de nós pode começar uma vida nova, tomando a decisão de ser batizado. Né? Ser batizado em nome de Jesus, ser batizado para ser um seguidor de Jesus. Mas mesmo assim, se você tiver algum problema, tem tido problemas em pensamentos de tirar a sua própria vida, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, que foi uma live que eu gente fez aqui junto com os irmãos. E a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Falou!